Quando eu comecei esse canal, nunca antes eu falei sobre mim, porque o foco principal desse canal é o conteúdo, né? as mensagens que são passadas e não a minha pessoa. Esse canal é um canal para falar sobre espiritualidade, não para promover a minha imagem. No entanto, conforme o tempo vai passando, os vídeos vão saindo, as pessoas vão acompanhando, e nasce uma certa curiosidade sobre o indivíduo que está falando nos vídeos, no caso, eu. Às vezes as pessoas mandam mensagens nas redes sociais e, às vezes, aqui nos comentários mesmo, perguntando coisas sobre mim. Inclusive, um tempinho atrás, aí um inscrito aqui do canal me mandou um e-mail pedindo para eu falar um pouco sobre mim, sobre a minha trajetória na espiritualidade. E eu já pretendia fazer um vídeo nesse sentido, só que mais pra frente, né? conforme o canal crescesse mais, passasse dos 50 mil inscritos, quem sabe. Mas eu resolvi adiantar esse vídeo, não apenas graças a esse e-mail, mas também porque eu vi que não faz sentido ficar esperando. Eu não sei se essa pessoa que mandou o e-mail queria ter o nome divulgado. Tem gente que liga, tem gente que não liga. A maioria não liga, pode falar o nome à vontade, que não dá em nada. Mas tem gente que não gosta, e eu respeito. No caso dessa pessoa em específico, ela mandou o e-mail uns dois meses atrás já. Talvez já tenha até esquecido, né? Faz um tempinho. É que eu não tive tempo antes. E eu não perguntei pra essa pessoa se ela gostaria que eu falasse o nome dela ou não. Eu até ia perguntar, mas bateu a inspiração agora, sabe quando vem as ideias? Então eu peguei o celular e tô gravando. E pra não expor a pessoa? Eu não sei se ela quer isso, talvez nem ligue, mas eu não sei. Eu vou falar só o primeiro nome, que é Alex. Aí eu fico em cima do muro aí, não estou expondo ninguém e aí a pessoa sabe que é ela. Simples. Talvez diga talvez não, mas... Então o Alex me pediu para falar um pouco sobre mim. Antes, ele pediu que eu falasse um pouco sobre esse medalhão que eu uso. E eu respondi brevemente pelo e-mail, mas sem me aprofundar. Então aqui dá para eu falar bastante à vontade e talvez essa seja a dúvida de muitos também. Então vamos lá, chega de enrolação, né? Bom, sobre mim... Hoje eu tenho 23 anos, embora eu pareça ter menos. Me perguntam direto isso aqui nos comentários também, então já fica respondido. Eu moro em Jaú, que é uma cidade no interior de São Paulo, e eu comecei na espiritualidade estudando sobre Ocultismo. Ocultismo, para quem não sabe o que é, já tem um vídeo aqui no canal explicando, que eu recomendo que vejam, porque a visão que muitos têm de ocultismo, quando ouvem esse termo, né, pensam em magia negra, Agora você não poderá escapar, meus poderosos feitiços. Satanismo, meu Deus. O ocultismo é coisa do capiroto, né? E, e não, não é. O ocultismo é o estudo do oculto apenas. E o que é o oculto? É aquilo que a gente não vê, que está escondido. O próprio espiritismo pode ser considerado o ocultismo. Embora alguns espíritas vão querer puxar minha orelha, né, de eu estar tá falando isso, mas não tá errado. Outro nome pelo qual chamam o ocultismo é esoterismo. E por incrível que pareça com esse termo, não tem preconceito nenhum. Quer dizer, tem um pouco, né, mas bem menos. Embora significa a mesma coisa. Bom, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a estudar. Na escola eu falo, é, estudar, mesmo, sabe? Antes disso, eu era aquele aluno inteligente, mas preguiçoso, sabe? Não fazia nada na escola, só dormia. Eu sempre fui meio contra o sistema educacional, assim, desde... muito novo. E eu sempre fui defensor da ideia de que notas não definem inteligência. Então eu e andava pra nota que eu tirava, sabe? Eu já lia alguns livros, já fazia muita coisa que adolescente não faz. A maioria só quer saber de farra, de rolê, de beber, se drogar. Um, não julgo quem faz isso, cada um faz o que bem entende Mas eu sentia que aquilo não era pra mim Naquela idade, pelo menos né? Porque eu também tive minha, minha juventude, minha época de rolê, e farra Mas eu já era maior de idade E hoje também sou mais de ficar em casa, mas enfim Então, com 16 anos, próximo aí de fazer o Enem, vestibular Eu comecei a estudar pra valer, assim o objetivo era eu estudar todas as matérias. Mas em menos de dois meses eu acabei desistindo, falei, caguei. O cara nem sabe nesse cara. Fiquei apenas em estudos de humanas, principalmente literatura e história. Eu me fascinei muito por história, tanto que me formei em história alguns anos depois. Como eu já falei em alguns vídeos aqui do canal, eu sou historiador. Por formação, né? Não por profissão. Eu não atuo nessa área. Né, por N motivos, e quem me acompanha também sabe que eu tenho um certo ranço pelo meio acadêmico aí. Mas de um jeito ou de outro, sou professor. Mesmo que eu não esteja numa sala de aula dando aula, eu ensino as coisas aqui no canal. Então, esse estudo de história acabou me levando ao ocultismo. Porque existe relação. Geralmente quem estuda ocultismo estuda história, civilizações antigas, costumes antigos, tradições, enfim... Tanto que eu tenho uma série aqui no canal chamada História do Esoterismo, ou da Espiritualidade. Né? Que é uma série que eu recomendo que vejam que ficou muito boa. Na época eu comecei a ver uns vídeos aí no YouTube sobre pessoas que falavam sobre História e Ocultismo. Canais como o Mago Anael, o Ailton do Amaral, que quem não conhece eu sugiro que dê uma pesquisadinha, esses caras são muito bons. É, e outros canais, alguns dos quais nem existem mais hoje em dia. Eu estudei vários anos sobre o assunto. Como dito, eu comecei com 16 anos e isso foi lá para 2013. E durante os anos seguintes, eu estudei vários anos sobre vários assuntos ligados à espiritualidade. Tanto o esoterismo ocidental, essa coisa mais voltada à magia, rituais, símbolos, aquela coisa cerimonial. E o esoterismo oriental, essa coisa mais de meditação, yoga, é, autoconhecimento, mais sobre contato com o nosso eu interno. Durante cinco anos eu estudei tudo que eu podia e um pouco mais, de 2013 a 2017. E nesse meio tempo também eu passei para a espiritualidade de modo geral, né? não só o esoterismo. A espiritualidade universalista, eu estudei cada uma das religiões, frequentei várias, eu estudei a história das religiões, tudo, até livros de psicologia. Eu, li. eu sei bastante coisa sobre psicologia, bastante mesmo. Eu estudei muito Jung, Freud, li quase todos os livros do Dr. Augusto Cury. Estudei muito as teorias dele da inteligência multifocal, o processo de construção dos pensamentos. E o Augusto Cury é injustiçado, né, coitado? É, até hoje, em pleno 2020, ainda falam que o cara é autor de autoajuda, coitado. Ele tem um ou outro volume de autoajuda, mas não quer dizer que ele seja um autor desse gênero. Não, o que ele escreve é psicologia aplicada. Mas, enfim, em psicologia eu sou autodidata Mas em outras áreas mais complexas eu fiz uns cursos aí, né? Fiz curso de projeção astral, curso de cabala Que é uma coisa maravilhosa Cabala é o que eu chamo, particularmente, de uma compilação do conhecimento universal Até hebraico eu aprendi para estudar cabala O básico, né? não vão achar que eu sou fluente em hebraico Eu estudei hermetismo, simbologia, dei uma de... Robert Langdon aí O Robert Langdon, pra quem não sabe, é o Professor dos livros do Do Dan Brown Do Código da Vinci Eu li bastante Fiz alguns cursos, mas 90% do que eu aprendi foi só Com livros e fuçando na internet Totalmente autodidata Afinal, tem tudo na internet Dá pra gente, literalmente, conhecer os segredos do universo com isso Com essa ferramenta E ainda assim, infelizmente, tem gente que usa aí pra para ver os vídeos aí de nego dentro de uma banheira de Nutella, mas né? fazer o que, né? A gente tem livre-arbítrio, cada um vê o que quiser. Estudei física quântica, tudo o que se possa imaginar envolvendo espiritualidade. Agora, ao mesmo tempo que eu estudava esoterismo, eu estudava também sobre o sistema. Como já dito, eu comecei com história, né? A história me levou ao esoterismo, e o esoterismo, de uma maneira ou outra, acabou me levando ao estudo do sistema. Essa época, 2013 e 2014, estava muito em alta vídeos falando sobre o sistema, assim, sabe? O funcionamento do sistema monetário, a trilogia Zeitgeist, o Projeto Vênus... Né? Quem não souber o que é Projeto Vênus, tem aqui no canal vídeo explicando também. É bom que deem uma olhadinha depois pra não ficarem boiando tanto no que eu tô falando aqui, né? E em 2014 eu criei um blog. O nome desse blog era A Libertação da Mente. Ele seguia o mesmo estilo, do Liberte-se do Sistema e o Expansão da Consciência, que eram dois blogs que faziam bastante sucesso na época, que se eu não me engano eram até do mesmo dono, ou tinham parceria, estavam relacionados um com o outro, que começaram falando sobre o sistema, teorias de conspiração, e com o tempo acabaram se tornando de espiritualidade. Hoje em dia eles não existem mais no formato antigo. Tem um blog cujo nome é Despertar Coletivo, foi o que sobrou, vamos dizer assim, desses dois blogs aí. Tem o canal também que está relacionado ao blog. Nessa época tinha o conhecimento Foto Amaral, que também é ótimo. Mas que infelizmente hoje não posta mais nada. Mas ele ainda tá ativo no YouTube, isso que é bom. Então seguindo esse modelo eu criei meu próprio blog. Só que esse blog ele não foi muito para frente não. Quase ninguém lia, tinha uma amiga minha que lia quase tudo que eu postava, mas mais pra ajudar assim, do que por realmente se interessar pelo conteúdo. E aí eu tirei ele do ar ainda em 2014 mesmo, falei, quer saber, ninguém lê isso aqui mesmo, talvez algum dia eu volte com esses conteúdos. E eis que em 2018 eu criei esse canal aqui. Um ano antes, eu já tinha criado um outro canal, que existe ainda, inclusive convido todos a conhecerem, que é um canal de humor. Mais focado em humor, não que seja 100% só isso, mas... Né, eu fazia teatro e parei de fazer, e aí eu criei um canal pra continuar fazendo alguma coisa, mas isso já é uma outra história que eu posso contar em outro momento. Né? Mas esse vídeo aqui é pra falar da minha trajetória na espiritualidade, não com teatro. Mas basta saber isso, um ano antes eu tinha criado aquele canal já, e embora o foco seja humor, como eu já falei, né, tem algum ou outro vídeo sério que acabou dando um resultado extremamente positivo e isso me levou à criação desse canal aqui. Pra separar um tipo de conteúdo do outro, né, eu gosto de fazer humor e gosto de falar de espiritualidade. Então fica um canal pra cada, pelo menos a princípio, né, eu até tenho uns projetos aí pro futuro de... unir os dois, fazer umas, umas esquetes aí de espiritualidade, falar em forma de humor, sabe, e unir os dois. Mas como eu falei, isso é uma coisa para o futuro, não para agora Bom, a princípio esse canal aqui seria de repostagens Se você vai lá no começo, vê que os vídeos que tem são... Vídeos que eu peguei aqui e ali, repostei, alguns eu editei Coloquei vários trechos, cenas de filmes, assim, e postei aqui Mas depois de um tempo eu comecei a ter problema aí com strike, direitos autorais E aí eu resolvi eu mesmo criar conteúdo para esse canal aqui E felizmente, deu certo e sim, eu faço tudo sozinho aqui. Muitos perguntam isso também. A única diferença do blog que eu tinha, e que não foi muito pra frente, e esse canal aqui, é que, embora eu falasse um pouco de espiritualidade lá no blog, em especial o esoterismo, que como já dito aqui foi por onde eu comecei, no geral os posts de lá eram mais sobre o sistema. Falando mal do sistema, a adolescente tem muito disso, sabe, de querer pagar de revolucionário, achar que vai mudar o mundo. Né? Mas não arruma nem a própria cama. Né, alô, sua filhos da puta não lava, mas né? quer mudar o mundo. E eu não fugi disso, né? eu tive minha fase. Então, quando eu voltei a produzir conteúdo, quatro anos depois, eu resolvi que seria sobre espiritualidade. Primeiro porque eu não quis ficar preso a um único assunto. Um canal sobre espiritualidade de modo geral, eu posso falar sobre religiões, esoterismo, Kung Fu, Tai Chi, chakras, meditação... Tudo que esteja dentro da espiritualidade e tudo o que eu estudei durante esses 5 6 anos inclusive sobre o sistema tanto que tem uma playlist aqui nesse canal só sobre o sistema né? mas eu não dou tanto foco a esse assunto primeiro que é desgastante falar sobre o sistema acaba com a nossa energia e também não adianta nada eu costumo dizer né, que o sistema é como uma hidra você corta uma cabeça, surge duas no lugar e a verdade também é que quem faz conteúdo sobre o sistema Falando esse tipo de coisa aí, se sente o Morpheus do Matrix. Né? Acha que tá dando a pílula azul e a vermelha lá. Eu sei porque eu mesmo era assim, então... né? Mas eu mudei minha abordagem. Primeiro porque falar muito sobre o sistema é dar pérolas aos porcos. E depois que por mais que a sociedade seja doente, ela é um mero reflexo de nós mesmos. Então eu fazendo conteúdo sobre espiritualidade é muito melhor do que ficar falando de sistema o tempo todo. Porque nós mesmos criamos essa realidade. O simples fato de acreditarmos nisso, que existe um poder oculto, controlando tudo e que nunca vai sair do poder, por si só já torna isso realidade. Sem contar que cada um de nós tem sua responsabilidade individual. Não adianta só ocupar o sistema ou qualquer coisa externa a nós. Sabe, é muito mais fácil né, para o ser humano culpar coisas externas. Né? Para os crentes a culpa é do diabo, para os espíritas é sempre encosto, espírito obsessor. Né? Para o pessoal da ufologia e é os reptilianos, que estão controlando o mundo inteiro. Para a galera que discute política é o Lula ou o Bolsonaro, que são os causadores de todo mal. E para quem estuda o sistema é os donos do mundo. né sabe sempre o mal vem de fora, nunca de nós mesmos. Então, por isso, eu mudei o foco principal dos meus conteúdos. Do sistema para a espiritualidade. Autoconhecimento, pregação de sabedoria para a evolução espiritual. Porque aí, consequentemente, isso acabará levando à queda do sistema. E De maneira até mais eficiente do que ficar querendo pagar de revolucionário rebelado, ah, eu sou o Morfeu do Matrix, eu tô desperto e todo mundo é um gado adormecido, sabe? Essas babaquinhas. aí. Você é o bichão mesmo, hein doido? Como diz o Dalai Lama, se você quer transformar o mundo, primeiro experimente promover o seu aperfeiçoamento pessoal e realizar inovações no seu próprio interior. Foi o que eu fiz nesses anos todos, que eu estudei, e através desse canal ajudo as pessoas a fazerem o mesmo. Se a gente mudar o mundo muda, simples, já que todos nós estamos conectados. O Gandhi também diz, né seja a mudança que você quer ver no mundo. O Osho também diz coisas parecidas, o Lao Tzu. Chico Xavier, Buda, todos os mestres espirituais que já passaram por essa terra, inclusive Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é mudando que a gente vê a mudança no mundo. Agora, eu também considero importante estudar sobre o sistema, não simplesmente ignorar que ele, que ele existe, tanto que eu tenho alguns vídeos aqui no canal sobre o assunto, sobre teorias de conspiração, primeiro para resgatar o que eu falava lá no meu blog. Não deixar o legado dele morrer completamente. E depois, porque é de extrema importância conhecer o funcionamento do sistema monetário. Saber quem manda realmente no mundo, porque isso leva ao fim das ideologias. Porque senão o pessoal fica aqui embaixo, se degladiando aí, tanto física quanto verbalmente. Né? Defendendo Lula, defendendo Bolsonaro. Esquerda versus direita, essa guerrinha que não acaba nunca Enquanto quem realmente controla tudo está acima disso De esquerda, de direita... Os políticos são maionetes apenas Então eu considero importante estudar o funcionamento do sistema por isso Para não ficar nessa guerrinha Mas uma coisa é estudar como o sistema funciona Outra é viver em função disso Ou com medo, e isso não leva a nada não Por isso que o grande foco do canal é a espiritualidade Porque através dela é que o mundo vai melhorar Cada vez mais Espiritualidade, não religião. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito por todas as religiões, inclusive passei por várias delas. Tanto que tem uma série aqui no canal apresentando cada uma delas para quem não conhece. Né? Eu mesmo cresci como católico. Mas a partir do momento que a espiritualidade é codificada e modelada com dogmas, leis, regras e proibições, ela falha em atender seu objetivo principal, que é a conexão com algo maior, e a consequente melhoria dos seres humanos. Por isso, esse canal foca em apresentar, além das religiões, outras formas de espiritualidade, inclusive mais puras. Então, com isso, com esse relato da minha trajetória, eu acabo respondendo uma outra pergunta que também me fazem com frequência aí, que é se eu sou médium, né? E não. Eu não sou médium. Como eu relatei, tudo o que eu sei é baseado em estudo e pesquisa. Sempre me questionando, acima de tudo, tanto que o que eu mais prego aqui nesse canal, confiando na minha intuição também, é claro, né? Eu tô... mais para Allan Kardec do que para Chico Xavier. Não em grandeza, né? Pelo amor de Deus. Não vão entender assim. Eu tô falando do fato de que o Allan Kardec não era médium, né? Ele precisou confiar na própria intuição. E com a ajuda de médiums, modificar a doutrina espírita. Mas em vida, ele nunca viu nenhum espírito, nunca teve contato. Ele era um professor. E olha que antes disso o cara era cético, hein? daqueles bem chatos mesmo. E precisou enfrentar dois inimigos, a igreja e, a, e o meio acadêmico, né a ciência na época. No século XVIII ou as pessoas eram cristãs ou, era, ou eram ateias, não tinha meio termo. Já o Chico não, sempre foi médium, sempre teve contato desde pequeno, conversava com espíritos. O Divaldo Franco também... E cada um é grande a sua própria maneira, não faz sentido ficar comparando. Cada um passou por suas próprias dificuldades aí. Mas quando eu digo que estou mais para Allan Kardec é por isso, para que não interpretem errado. Né? E pensem que eu tô me comparando, me achando tão foda quanto o cara. Não, é mais por esse sentido de eu não ser médium. Agora, não ser médium também não é nenhum demérito. O médium é o que vê e fala com os espíritos, apenas. Né? Isso não torna ninguém melhor. Ninguém é mais sábio só pelo simples fato de ser médium. Tem tanto médium por aí que só fala merda. Tem uns que faz merda também, igual o João de Deus lá, né? Então uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. E só pra encerrar, que eu acho que esse vídeo já tá compridinho até demais, né? Não é todo mundo que vai ter paciência de assistir. Eu vou responder a outra pergunta que o amigo do e-mail fez. Que eu sei que é a dúvida de muitos que assistem aqui também. Que é... O que significa esse medalhão que eu uso? Bom, esse aqui é um medalhão de Salomão. Eu comprei ele do mago Anael, vários anos atrás. Ele tem vários símbolos, vários pantáculos. O Alfa e o Ômega, o tetragramaton, Alguns outros nomes de Deus, o símbolo de Tauros. Tem um triângulo goético nele. E alguns outros símbolos que demoraria bastante para eu explicar. Então, para dar uma boa resumida aqui para saberem o que é, é um medalhão goético, da Goetia. Goetia, para quem não sabe, é um sistema de alta magia. Reza a lenda criado pelo Rei Salomão, que coloca espíritos, ou como são chamados nessa egrégora, daimons, sob o comando da pessoa que os envolve. Como já dito, eu comecei pelo ocultismo, né? E quando eu era adolescente, essa coisa de magia me fascinava. Então eu estudei bastante sobre Goetia. Nunca cheguei a praticar por medo. E com o passar do tempo também eu acabei perdendo esse fascínio. Primeiro porque existe um certo perigo de se mexer com certas energias. Não é para qualquer um, não. E depois que muito da magia, dessa forma de espiritualidade, visa apenas o materialismo. Né? Você usa os espíritos para obter dinheiro, fama, sucesso, poder. Tem magia de amarração amorosa que você amarra a outra pessoa e ainda diz que ama, né? Se amasse, não faria isso, mas... Com o tempo, eu acabei vendo que essa forma de espiritualidade é extremamente materialista, assim como as religiões. Sem contar que, muitas vezes, acaba atraindo muita energia negativa também, né? Umbralina. Então, eu perdi o fascínio por esses assuntos. Eu deixei de lado e procurei mais o autoconhecimento, práticas orientais, né? De meditação, e em melhorar como pessoa, porque aí o progresso material acaba vindo também. Embora, nesse caso, ele seja uma consequência e não um objetivo, algo pelo qual a pessoa vive em função disso. Ele simplesmente vem, só isso. E hoje eu ainda uso esse medalhão como um adorno apenas, sabe? <risos> Lembrar dessa minha trajetória, né, desse começo que foi pelo ocultismo. E também eu ainda uso isso aqui, porque com tudo que eu sei hoje, eu sei que o verdadeiro poder vem daqui, não daqui. Eu até tenho vídeo explicando isso aqui no canal. É a consciência que cria tudo. Os talismãs funcionam porque as pessoas acreditam que funcionam, não porque eles têm poder por si só. Eles apenas servem para canalizar esse poder mental que todos nós possuímos. Isso serve para qualquer talismã. Um crucifixo, uma estrela de Davi, um olho de Oros e até mesmo um medalhão desse aqui. Né? Ainda hoje ele me protege. Mas então é isso, pessoal. Deixem o like aí no vídeo, porque isso ajuda muito. Quem puder me dar uma forcinha lá no Apoia-se também, quiser mostrar uma gratidão aí pelo trabalho que eu faço aqui e não ganho quase nada, né? ajuda lá também ou pelo PayPal. Quem for de outro país tem essa opção também. Do Paypal, que assim eu acabo não desanimando e continuo com o canal, mesmo com as dificuldades. Então é isso pessoal, até o próximo vídeo, gratidão!